Eu aposto 50 reais com vocês que meu mid laner vai ser tenebroso nesse jogo. Tranquilamente. Não, vai ser o mid. A gente tá numa maré de azar com o mid laner. Se meu mid não fiz dar, eu sou uma torradeira. É, eu vou com uma skin decente dessa vez. Lanceiro, lanceiro da mesa. Uma runa decente também. Ninguém merece isso aqui. Biscoito também é um lixo. Não tem runa boa esse Champion, né? Pode deduzir o slow nele mesmo. Se pá, é isso, né? Deduzir o slow. Blitz ou o Client do LoL? Qual é mais inútil? Talvez esse jogo a gente perca porque eles têm dali, que é um boneco a menos, mas a gente tem Blitz, que é meio boneco a menos. Então tá 4v4 essencialmente. Eles sem Serafina e mid? Robado Err, Roken. A gente tá ali, ó. Para a liberação das tropas, eita, ah, mas isso aqui não faz sentido, Talia. Tropas liberadas. <risos> Que loucura Ele aí Não <risos> era pra resetar, né? Tem que ser do outro lado, né? Mentira! Deus, acabou minha mana. <risos> Cara, esse tempo é muito ruim. Como é que pode? É uma vergonha. É uma vergonha. O tempo é muito cocô. Coelhinha, Miss Fortune, que trazes pra mim? Cocô. Vai, <risos> peraí, filha. Vai dar uma volta. Essa skin da Kaliça parece que ela é meio magrinha. Mais magrinha do que ela já É Bem esquisito. da ai, gastei meu negócio. Seu <risos> Aí, minha filha. Vambora, vambora Não tem nada Mesmo se eu tiver cooldown eu não tenho mana Meu moleque é muito ruim Flash da Kaliça, a flechou? A Nami flechou Mentira que ela não tirou <risos> Ela passou ali mas ela não viu Ah, não vou ter coisa pra catar pô. Uh, corre, corre, errei. Acabou o boneco, acabou o boneco. Agora eu gasto 175 de mana. Porque eu uso meu move speed antes, né? Isso joga pra cima. Pegou? Pegou, né? Pegou nela. Ou não pegou? Não sei dizer. Nossa! Alguém deu muito dano. Meu boneco aqui não faz nada. Tô sem nada. Tô só olhar e torcer. Ah! Morri. Mata maior de carry. Fica uma oferenda. É, agora tem mana, pra duas skills. Cara, eu comprei um item que dá 300 de mana e parece que eu ainda tô sem mana. Quanto de mana a tá Thalinha tem? 1.300! A menina tá com 1.300 de mana. Eu tô com 690. A Seraphine também, mas ela tá de gota. Mesmo assim. O GP tá com 620 sem item de mana. Parece certo, parece correto. Ah, eu tinha que ter subido pro arauto. my bad. Oh my Minha filha. Oh my Acabei de lembrar que eu esqueci de tomar meu antidepressivo hoje. Não sei por quê que eu acabei de lembrar, mas acabei de lembrar. Não sei o que pode ter sido. Não sei o que pode ter sido. Não faço ideia do que pode ter sido. Não entra na minha cabeça o que pode ter sido. Do que depender de mim, todas as kills são minhas, minha filha. Nunca mais. Se até o Kami faz isso... O que exatamente? Me explica o que exatamente que o Kami fez. Conta pra mim. Conta. Me conta, me conta. E na minha tela, a minha MF conseguiu errar todas as skills num boneco que simplesmente não tinha pra onde ir debaixo da torre. Mas acho que tá bugada, meu, meu monitor tá bugado. Foi mal. A próxima acerta. Ah, pachorra. Eu esqueço muito de tomar remédio. Aí ganhamos. Meu pegou o arauto. Ah! Acabou o champion, corre, corre. Deus, tá ali é muito roubado, cara. Tá ali é muito roubado. Quer dizer, outra caliça, né? Papel de sup, please. Cadê o emote dedo do meio? Porque essa seria uma ótima oportunidade pra mandar. <risos> Já tem vários bonecos que falam palavrão no jogo. Um emote dedo do meio não seria problema. Peraí, que eu me dei slow rapidinho. eu não, sai fora, é verdade O Rakan também fala palavrão Ah, é merda, o que era pra eu fazer mesmo? A Zaya fala Ah, que ótimo, mais merdinhas irritantes Ai, Meu Deus, o boneco é muito ridículo, cara Vocês viram o que a fez? Não A menina tava com 1 um de HP, usou o E Não tomou mais dano e se curou <risos> <risos> Aí não vi se tinha <coughs> meu Deus! Este champion é muito roubado. Eu tô com vergonha desse champion estar no meu time. É igual o Quando eu vejo o no CBLOL, eu fico com. Eu fico... Cara, dá desgosto ver um Kork nível 16 acertando um míssil e tirando 80% da vida de dois bonecos ao mesmo tempo. Dá desgosto. Ai meu deus, que isso? Aí não peguei, ó. Isso é engraçado. Não vale, não vale, não vale, Belvete não vale. Estou indignado. Ai, morri. <risos> que que é isso? estamos no spike do 11. Nossa, meu tandem de 300 de dano. Eu achei que tinha dado muito dano. Deu zero. Ela pediu desculpas para River? Ah, ela tem arco escudo. <risos> Tadinha Ai, ai, ai, que isso? Oxi, tem uma onda Nossa, dá pra Beth acabar o jogo A Beth não, a... é a War Alto. Minha nossa <risos> A Beth não há. A... É que antes eu chamava o Aralto de Beth, eu tenho quase certeza. Quase certeza que a gente chamava o Aralto de Beth, não chamava? Quase certeza.